Hoje eu vou falar sobre pacto, os pactos de riqueza, de prosperidade, que muito se promete aí do outro lado e a gente quase não vê realização nenhuma. Eu recebi de um seguidor lá por DM é, o conteúdo de uma pessoa que estava vendendo o pacto de riqueza uh, e prosperidade na internet e eu vou ler para vocês aqui o conteúdo uh, assim por cima do que essa pessoa estava tratando, eu não vou colocar o site da pessoa, eu não vou colocar aqui uh, o link para vocês irem atrás, porque todo o conteúdo uh, de quem tá se apropriando do dinheiro alheio é meio que parecido é, então para vocês terem uma noção de como essas pessoas acabam chegando na vida da, de você do outro lado, que tá querendo realizar um sonho, um objetivo, talvez de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? mais eficaz é, pegando seu dinheiro sumindo com seu dinheiro e nunca mais voltando com ele, você aí do outro lado, ficando sem dinheiro, e aí acha que a magia, que a religião é uma mentira e descredibiliza sacerdotes e grupos sérios religiosos, ok? Então eu vou ler para vocês e daí eu vou continuar com as explicações tintim por tintim de como o pacto funciona. Mas antes de continuar o assunto, já deu para perceber que o conteúdo daqui é sério e vai te trazer muitas coisas positivas, vai te agregar conhecimento. Por isso, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos seguir com o conteúdo. Pacto de riqueza para ganhar dinheiro, fama e sucesso instantaneamente. Se você pretende ganhar dinheiro e sucesso em pouco tempo, você está no lugar certo. O que eu prometo, eu faço. Eu tenho mais de 60 anos de trabalho com santo e com entidades da riqueza. Se você serve a Lúcifer por um determinado tempo, ele te dará em troca os seus pedidos. O pacto vai levantar a sua vida, a sua autoestima, vai livrar você das dívidas, das humilhações, dar oportunidade de conhecer o mundo afora e trazer bens materiais. Olha só que complicado tudo isso, né? Utilizar tantos gatilhos emocionais para poder fazer com que pessoas que talvez estejam assim no ápice do seu desespero ou da sua frustração é, recorrer a uma situação dessas e gastar um valor assim que às vezes é absurdo, né? Mas vamos seguir. Este pacto pode ser feito pessoalmente ou à distância com seu nome completo, data de nascimento e uma foto. Dura sete anos e então precisa ser renovado. Entre em contato, pois o valor cobrado é justo em comparação ao seu sucesso e riqueza. O pagamento deve ser feito à vista e antecipado. Olha só, muito complicado isso, né? Mas, ok, você vai ter que pagar por um negócio à vista antes do, do, do pacto acontecer efetivamente e não tem garantia nenhuma né então tá já Pior a situação aqui. Mas antes da gente continuar, me segue no Instagram, arroba Nightingale, porque lá tem vários outros conteúdos mágicos que vai ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar sobre pactos, conhece alguém que supostamente fez algum, ou já até mesmo ouviu de alguma celebridade, né? Ouviu por aí que alguma celebridade chegou a fazer algum pacto. Primeiro, eu tenho que alertar vocês sobre o oportunismo das pessoas que não não são sérias dentro de uma espiritualidade ou dentro de uma religiosidade que trabalha com magia. Vocês sempre vão perceber com pessoas que querem se aproveitar de você e da sua boa vontade, é, do seu desespero ou dos seus sonhos que você almeja tanto realizar, discursos né, é, dizendo que elas vão conseguir tirar você da humilhação, discursos dizendo que elas vão realizar o seu desejo instantaneamente, discursos dizendo que essa pessoa né, específica essa é sacerdote, sacerdotisa Que tem tantos mil anos de casa E trabalha com as entidades XYZ, só nome foda né? Lucifer é Lilith É Baphomet né? Então você sempre vai ver esses discursos Na maioria das vezes Pessoas sérias que trabalham com espiritualidade De modo sério Sabe que não existe magia miojo não existe um processo mágico uh, que você faz hoje, mata uns bichos e no dia seguinte as coisas acontecem. É muito, é muito complicado para pessoas como eu que trabalham com magia, que são sacerdotes de religiões que trabalham com magia, de e trabalham de modo sério a sua espiritualidade, que não pretendem, não querem enganar as pessoas e, e querem levar as pessoas para a melhoria de quem elas são, ver situações como essas com pessoas que se apropriam e se aproveitam de religiões que trabalham com magia e espiritualidade, utilizam os discursos religiosos, utilizam os nossos postos religiosos, sacerdote, mãe, pai de santo, para poder ganhar dinheiro nas custas das pessoas e sumir. E isso mancha a nossa Crença, isso mancha a nossa, as nossas religiões e a gente tem que tomar cuidado com isso e quebrar essas aberturas. E é por isso que eu tô falando com vocês nesse vídeo a respeito de pacto. Agora vamos para a parte é, técnica, né? A parte espiritual teórica. Vamos, vamos entender como um pacto funciona de verdade. Então, o que é um pacto? Um pacto é um processo ritualístico que decorre de um acordo. Né? De, um, de um contrato, de um, de um ajuste entre duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. Esse acordo ele pode ser feito entre um bruxo, um sacerdote, uma sacerdotisa, uh, um pai de santo, uma mãe de santo, um magista, um feiticeiro e uma criatura. Diretamente a pessoa faz uh, esse acordo com essas criaturas, com essas forças, para elas terem seus desejos realizados, ou essas pessoas, esses magistas, recebem alguma coisa em troca de fazer este acordo para outra pessoa. Mas a coisa ela não é simples desse jeito. A primeira coisa que a gente tem que entender para começar os questionamentos a respeito desses pactos espirituais é como eu posso dar uma coisa que eu não tenho. Como eu posso uh, prometer um pacto, por exemplo, de riqueza, se eu não sou uma pessoa rica? Como eu posso dizer que eu realizo um pacto uh, para tornar alguém milionário, se eu não sou um milionário? Como eu posso prometer uh, realizar um pacto de sucesso na mídia, se eu nem nunca apareci numa TV, não conheço ninguém? Nós não podemos dar aquilo que não temos, eu posso dar o que eu tenho, eu posso dar conhecimento eu posso dar estratégia mas eu não posso dar o que eu não tenho então já começa por aí a gente já reconhece um sacerdote uma sacerdotisa que entende o, o princípio da coisa quando ela sabe que ela não pode dar aquilo que ela não tem. Outra coisa também, como eu posso gerar aquilo que eu não tenho ou que você não tem? De repente uma pessoa, ela quer ser uma cantora, uma grande cantora, mas ela nem canta. Como que eu posso fazer uma pessoa que não canta cantar? Como que eu posso? fazer surgir em alguém, no ambiente, alguma coisa que não existe. Não é assim que funciona. Então, se a gente for falar dessas duas regras mágicas, a regra da criação e a regra da transformação, elas não funcionam desse jeito. Eu não consigo criar uma coisa do zero, eu não consigo transformar algo que não tem potencial para... Então não tem como eu prometer um pacto né, que vai facilitar as coisas ou criar coisas da onde elas não existem e não tem nem possibilidade de crescer e acontecer.